Tobi Maier é alemão, é doutor em poéticas visuais, mestre em estudos curatoriais, foi curador na Itália, Estados Unidos e Brasil, tanto em projetos públicos quanto privados. Escreve para diversas publicações e atualmente é diretor das galerias municipais de Lisboa. O seu percurso profissional é diversificado e muito abrangente. Você poderia relatar algumas das experiências mais marcantes em, rela e, em relação aos desafios assumidos e aprendizagem no contexto internacional, tanto no setor público quanto no privado? E, e após estar alguns anos fora de Portugal, você percebe alguma transformação artística depois do seu regresso? Uh, sim, um... Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade e o convite de participar no vosso projeto e um, vou tentar ser breve nas minhas respostas. Um, o meu percurso mais uh, profissional na arte contemporânea uh, começou Uh, aqui em Lisboa, na verdade, no final da década dos anos 90, um, em que eu trabalhei junto com um coletivo chamado Journeys a organizar um concerto com on Mars, que apresentou uh, filmes da uh, Rosa Barba. E depois eu estudei na um, Irlanda do Norte, onde um, trabalhei como... Voluntariar uh, num coletivo de artistas chamado Catalyst Arts. Isso foi já por volta de 2001. Uh, na época, um, uma cidade bastante viva, com artistas como Phil Collins, Owen McTeague, Stephen Hackett, Clive Murphy, John Matthews, um, Ursula Burke, um, Deirdre McKenna, Seamus Harrahan, Miriam de Burka todos atuando um, um, em Belfast, um, do, onde também tinham surgido outros artistas, como o Duncan Campbell, por exemplo, que, um, entretanto, vive em Glasgow. E foi mais por aí que eu comecei a trabalhar com arte contemporânea, que, que depois da minha mudança para Londres, em 2002, continuei a trabalhar junto com a curadora chamada Ana Collin num coletivo um, que formamos a uh, editar programas de rádio sobre uh, artes visuais na Resonance 104.4 FM em Londres onde também brasileiros que vocês talvez conhecem atuaram como um, as Tetine com um programa que se chamava eu acho que é Slam Dunk um, e um, onde eu conheci muitos outros brasileiros, como o Alexandre da Cunha ou Fernando Max Penteado, que apontaram o meu caminho para o Brasil. E comece, continuei a trabalhar em Londres como freelance curator durante os meus uh, estudos de mestrado de um, curadoria no Royal College of Art. Organizei uh, algumas exposições no leste de Londres, um, em galerias não comerciais como MOT ou Alma Enterprises ou um, o projeto uh, Six Sites for Sound, com várias exposições ligadas a som. E fundei uma galeria também chamada HTTP, ou seja, House of Technologically Termed Practice, junto com um coletivo chamado Further Field. Isso também por volta de 2004. 2003, 2004, pois já não havia um espaço dedicado à arte net art, ou digital art, como se falava naquela época. Eram tempos diferentes de hoje, né? Falamos há cerca de 17 anos atrás. Um, e fizemos algumas exposições juntos lá. A primeira foi de Erki Kurenyemi e Mika Anila, dois artistas finlandeses com um filme que se chama The Future is Not What It Used To Be, sobre o Tanila, um pioneiro da arte digital na Finlândia e um pioneiro no desenvolvimento dos celulares telemóveis na Nokia, em Helsinki. Um artista muito importante que depois também apresentou-se na Documenta 13, em Kassel, um pouco antes de falecer. Apresentamos também o Lucas Bambosi, que é um artista brasileiro, com um projeto chamado SPIO, e, e, e outros artistas que trabalham nessa interface entre artes visuais e arte digital. E daí, um, é, após é, desse período. Um, eu já tinha trabalhado também numa instituição mais pública, ou seja, o Instituto Goethe, em São Paulo. Um, vocês ainda estão aqui? Sim, Sim. É. E uh, tinha conhecido um pouco do Brasil. E, após uh, dos meus estudos, voltei para lá trabalhar na 27ª Bienal de São Paulo junto com a Lizette Laniado, que é uma fabulosa curadora brasileira que agora está trabalhando para organizar a próxima Bienal de Berlim, um, que está para, ser, para acontecer esse ano, na verdade. Um, e uh, daí voltei para Frankfurt, para a Alemanha, e trabalhei dois anos e meio com a Chus Martinez no Frankfurter Kunstverein, que é uma instituição um, com bastante um, bagagem histórica, de mais de 180 anos, um, e que é um espaço não comercial um centro de arte contemporânea sem coleção. Um, que é gerido pela cidade, mas também pelos seus membros que um, participem um, na, no, no, no, no, no Frankfurter Kunstverein e organizamos várias exposições uh, juntas lá. A uh, minha curadoria, que se destacou naquele momento, foi Experimenta Folklore que foi uma exposição que eh, ligava as artes visuais a projetos mais de arte popular e de folclore em diversos países. Nós fizemos outras exposições muito importantes, como, por exemplo, uma exposição com a coleção de Magba, de Barcelona, em, ao, durante a Feira de Livro de Frankfurt com o tema de Catalunha, ou, ou seja, o país eh, convidado era a Catalunha. Fizemos exposições individuais com Yvonne Aranberi, eh, do País Vasco, um, com a Natasha Zadra Hakigian, que agora eh, representou a Alemanha na Bienal de Veneza no ano passado, um, com a Manon de Boer, eh, que talvez. Uh, tive a chance de ver a sua exposição na uh, Fundação Gulbenkian aqui em Lisboa, entre muitas outras. E depois uh, dessa experiência, eu mudei para Nova York e trabalhei quatro anos para o Instituto Goethe, num espaço chamado Ludlow 38. Um, que era um satélite dedicado para a arte contemporânea uh, na Ludlow 38, ou seja, 38 Ludlow Street, between Grand e Hester, e esse era um espaço que foi um, desenvolvido pelo Stefan Kalmar, e pelo Daniel Pease e pelo Stefan Wackwitz, um, inicialmente entre o Kunstverein de Munique e o Goethe-Institut de Nova York, um, e uh, que desenvolvia uma plataforma para a apresentação de exposições de arte contemporânea e eventos ou publicações, num formato também não comercial, uh, não apenas com artistas alemães, mas realmente uma programação internacional. E um, daí uh, trabalhei com o Kungsfan Muniki, depois convidei o... Uh, European Kunsthalle Cologne e depois o Künstlerhaus em Stuttgart. E trabalhei com os respectivos uh, diretores em uma série de exposições uh, que estão no site também do ladlo38.org. E depois convertei o espaço numa residência curatorial um, que convidou um, um curador cada ano um, para lá um curador da Alemanha. que Ficaria um ano em Nova York para organizar exposições da arte contemporânea. E em 2011, no final de 2011, então, foi o meu último ano e mudei para São Paulo junto com Luiz Henrique Pérez Oramas, que era diretor para a arte da América Latina do MoMA. E um, começamos a trabalhar mais um, em São Paulo, na trigésima Bienal de São Paulo. Um, e essa Bienal abriu em 2012, uh, em setembro, um, e, e eu fiquei lá durante do, do período da Bienal, porque tínhamos convidado, por exemplo, o Mobile Radio BSP, um projeto de rádio, que transmitia nas ondas AM uh, em São Paulo durante a Bienal, uh, 24 horas, 100 dias, sem repetição. E também trabalhei com os colegas suecos de uma revista chamada OEI, uh, sobre uh, uma uh, edição uh, que analisava um pouco a trigésima Bienal e, e editamos no ano a seguir, o seguinte, eu penso, uma edição de 512 páginas, que depois deu início a outras colaborações que eu fiz com essa editora, um, revistas como uh, Poema Processo, uh, o, o movimento de poesia visual uh, do Rio de Janeiro e Natal, que formou-se em 67 e durou até 1972, que fizemos uma edição de 612 páginas, que foi lançado poucos anos depois, ou a última que fizemos juntos, que foi sobre Ernesto de Souza e Alternativa Zero, uma edição que lançamos um, em 2018 aqui em Portugal, um, que é uma obra um, um, uma publicação que analisa bastante esse um, Primeira uh, exposição de arte processual e performativa que foi organizada pelo artista curador Ernesto de Souza, poucos anos uh, depois da uh, Revolução aqui em Portugal, foi em 77. E, um, e então, um, depois de eu ter então acabado o doutorado lá na ECA USP, um, via Berlim, mudei para cá para assumir o trabalho aqui nas galerias municipais. E hum, aqui estou, um, faz agora um pouco mais uh, do que um ano a trabalhar com a equipe das Galerias Municipais e a EGEAC a uh, uh, trabalhar uh, nesses cinco espaços maravilhosos que nós temos aqui pela cidade de Lisboa. De acordo com a Unesco, a democratização cultural baseia-se na popularização de obras erudistas, eruditas tradicionais e profissionais, com o objetivo de aumentar o acesso aos públicos. Considera que existe, existe esta preocupação, tendo como referência os países onde já esteve, em particular Portugal, e na sua percepção, as galerias públicas e privadas têm o mesmo entendimento, entendimento sobre a democratização da arte? Eu acho que é, sim, desde que esteja é, é, é, grátis né? ou não, não cobrando uma... É, <coughs> Um, uma entrada, eu acho que o acesso é, é democraticamente aberto para todos. Um, agora, um, obviamente, que galerias comerciais têm um, um outro objetivo, um, que é a vender arte, mas um, do que espaços não comerciais, mas não digo que eles também não querem apoiar artistas e estão ali com um empenho muito entusiasmado para realizar projetos com os com seus artistas. Um, eu acho que, um, especialmente agora, após dessa crise aqui um, e no mundo, uh, essas uh, instituições vão chegar todos mais perto uns dos outros e também todos mais perto dos seus públicos. Nesse sentido, eu acho que vamos ver uma grande aproximação entre todos. Sendo Lisboa uma cidade que recebe imigrantes das mais diversas nacionalidades, e observando a recomendação da Unesco no âmbito da diversão da diversidade cultural e direito de expressão, você considera que esta é uma preocupação das galerias municipais de Lisboa? Existem políticas públicas para que essas galerias desenvolvam ações onde artistas de obras de outras nacionalidades tenham espaço para difusão e fruição? Sim, eu acho que para nós, nas galerias municipais, é importante de ser uma plataforma que podemos experimentar sem sofrer as mesmas pressões de mercado a apresentar artistas que talvez não estão com muita visibilidade no no mercado das galerias comerciais. Nesse sentido, acho que a cidade de Lisboa, desde o final dos anos 90, também tem mudado bastante, temos bastante mais galerias Uh, comerciais na cidade, que apresentam, na sua maioria, artistas locais e portugueses, e um, um, com algumas exceções. Um, e um, e acho que, um, sim, uh, temos um papel importante, catalisador, uh, para artistas locais, regionais, nacionais, mas também internacionais, e apresentar posições que ninguém mais um, na cidade uh, apresenta, um, e nesse sentido sim, um, eu acho que um, temos uma responsabilidade em dialogar com, uh, os com os países e com os continentes vizinhos nossos, um, e um, refletir sobre essa dita uh, multiculturalidade aqui na cidade. Um, mas também é importante para nós de criar oportunidades para artistas e curadores locais a uh, colaborarem com instituições lá fora, com um, uh, criar oportunidades para artistas e curadores daqui um, terem um, contato com outros profissionais internacionais. Ou seja, eu acho que é um... Não sei se eu faço não. me entender, mas eu acho que é um caminho, uma conversa nos dois lados, um é. trânsito também nos dois lados. Tobi, você falou já um pouco sobre a situação que a gente vive no momento de pandemia, isolamento e tal, e a gente sabe que uh, o estado das cidades, a economia das cidades, principalmente é, voltado para o turismo, é, é abalado, tem sido abalado e, e, e, e se modificará daqui por para... Adiante. Isso é influenciado agora e vai influenciar na, na visitação dentro das galerias de arte em Lisboa, uh, efetivamente? Você considera que o serviço público tem um papel ainda maior uh, de educar nesse momento de isolamento? Ah, sim. Um, uh, eu acho que... Um... Uh, sim, eu acho que todas uh, todas as todos, todas as galerias provavelmente uh, vão sofrer uh, uh, dessa queda de turismo caso que aconteça, uh, né? Um, porque uh, todos uh, têm um, uma percentagem de visitas uh, compostas por turistas. Um, nas galerias municipais talvez menos, mas no castelo já é, é, é bastante mais significante, né? Ou em outras um, instituições imagino. Um, e eu acho que, nesse sentido, um, é, sim, temos que um, também é, continuar o, o nosso trabalho de comunicação e de apresentação de projetos em meios digitais para chegar a cada a públicos cada vez mais diversos locais regionais e internacionais acho que é um papel importante um, ainda por cima porque né, um, programas públicos ou performances né, projetos que contava muito com a presença de um público num lugar fechado vão ser um, provavelmente pelo menos no início mais complicado para organizar um, agora o papel de educação que você menciona um, acho que sim é importante e as galerias um, municipais já tem desenvolvido também uma prática de receber escolas um, nas, no seu, no, nos seus espaços isso às vezes é mais fácil outras vezes menos um, por exemplo, temos mais escolas perto da Galeria Quadrum, um, que chegam lá com mais facilidade. Um, então, um, como os caminhos são mais curtos entre a escola e a galeria, temos mais escolas visitando lá do que, por exemplo, na Galeria da Avenida da Índia, uh, que fica atrás do Centro Cultural de Belém, em Belém. Um, mas... Um, sim eu acho que como instituição pública sempre temos essa responsabilidade uh, a trazer uh, as vozes uh, artísticas para uh, cada vez mais uh, público e engajar o público também numa debate ou um diálogo com essas vozes um, e acho que isso sempre me interessou um, e por isso talvez também uh, projetos no ar livre né em espaços públicos um, ou intervenções ou performances no espaço público ou na praia, como também temos esboçado com o um Artista para o ano que vem, bom eu acho que, talvez, ganhar mais fôlego dentro da programação de galerias municipais como as nossas, mas também, quem sabe, na programação de outros espaços culturais também. Além das oportunidades que as galerias públicas promovem de diálogo e exposição para estabelecer ligações, quais seriam os meios e ações que os jovens artistas e curadores deviam considerar, especialmente neste momento de crise, para ampliar os meios de diálogos e a criação de novos formatos de exposição? Hum, sim. Sim. Um... Eu acho que para nós, é, é, ou para mim, é, é muito interessante sempre também dialogar com artistas jovens ou com curadores jovens, so, e, e, so, e desenvolver juntos um, propostas para, uh, para as galerias municipais. Um, eu acho que um, é, é sempre importante também mostrar uma iniciativa. Isso tem sido uma experiência minha um, desde eu comecei a trabalhar nesse meio. Um, se aproximar a uh, instituição, se aproximar a diretores, se aproximar a curadores, uh, a fazer propostas, a chegar com ideias. Um, eu acho que nada... Um, eu acho que é um, um, uma maneira positiva em desenvolver um projeto ou desenvolver uma oeuvre um, e, um, nesse sentido, hum, também não esperar uh, as oportunidades chegarem a você. Né? Eu penso que tomar uma iniciativa é muito importante e, quem sabe, um, um, pode começar também uma galeria, um project space temporário num quarto da tua casa, do teu apartamento, um, como eu fiz uns uh, tempos atrás em São Paulo com o um projeto Solo Shows, um, onde organizamos também uma série de exposições com artistas um, um, internacionais. Um, eu acho que, um, sim, sem dúvida, é um, um momento uh, difícil e as, uh, e as galerias municipais, como uma instituição pública que eu represento, um, Tenta apoiar uh, os artistas e curadores com quem trabalhamos. Nesse sentido, não cancelamos nenhum projeto, estamos a, a, a, a continuar a trabalhar as exposições às quais nos comprometemos. Um, mas eu entendo a sua pergunta também no sentido mais amplo uh, sobre artistas e curadores no meio independente eu acho que é importante de um, onde é, é importante continuar a, a fazer e tomar iniciativas e eu acho que em Lisboa também um, tem bastante eh, eh, projetos como esses, penso eh, no Ampensante, por exemplo, um, eh, e, um, eh, então, eh, como eu disse no início, eu acho que todos vão chegar um pouco mais próximo uns dos outros e esse apoio e esse diálogo eh, aberto e que... Um, um, que apoia iniciativas, que uh, dá coragem, mas que também critica, de certa forma, um, vai fazer que todos vão crescer também, uh, um, intelectualmente, principalmente, né, com essa situação, espero eu. E de acordo com a experiência, tua experiência, é, enquanto agente cultural, em diferentes cenários, o que caracteriza uma cidade viva? Um, uma cidade viva, então, eu acho que um, é uma cidade que permite um, as pessoas que querem morar nela, que moram nela que podem morar aqui nessa cidade. E, um, e Então, eu acho que nesse sentido, provavelmente também no tempo pós-Covid-19, vamos ver algumas mudanças, não apenas aqui, mas em outras cidades também, que um, é, tornaram muito espaço de habitação disponível para turistas e retirar esse espaço do mercado uh, da habitação permanente. Eu penso que um, muitos desses espaços habitacionais de alojamento local vão ser revertidos para um, para espaço de habitação permanente, pelo menos espero muito isso acontecer. Uh, assim, um, o, as, um, o valor das rendas baixar um, e uh, permitir uh, pessoas jovens e pessoas com rendimento menor voltar a viver na cidade. Acho que isso faria muito, uh, uh, faria muito um, parte desse, uh, desse, de dessa cidade viva que você está uh, está falando, né? Uh, ao mesmo tempo, acho que, né? Uh, apoiando uh, uh, uh, novos uh, negócios ou novos comércios também uh, locais uh, e proteger eh, pequenos comércios eh, com história como Lisboa já tem feito eh, nos últimos eh, tempos, acho que também eh, faz muito parte disso os transportes públicos acho que são muito importantes eh, nesse sentido a cidade de Lisboa acho que tem feito um trabalho muito bom de eh, baixar o valor do passe metropolitano que te dá acesso não apenas para viajar na cidade mas também na região metropolitana. Um, eu acho que um, o acesso ao espaço verde é muito importante. Quando morei em São Paulo, isso foi um grande tema de debate, principalmente com o Parque Augusta, um, e um, acho que Lisboa também poderia uh, desfrutar uh, ou beneficiar de mais alguns uh, espaços verdes. Um, eu acho que são alguns pontos que, um, que um, des, destacam essa um, ideia sua e também algumas das um, questões mais um, iminentes né? um, nesse, nesse momento aqui em Portugal ou em Lisboa. Obrigado, Toby por... Participar com a gente desse momento e dividir um pouco da sua experiência e conhecimento. Em breve vamos ter a possibilidade de nos conhecer pessoalmente. Um, e quero mais uma vez agradecer a oportunidade.